O Bitcoin está fazendo um padrão de distribuição, na minha opinião, mas a pergunta que fica é será que esse movimento acabou, será que a gente atingiu um topo para o Bitcoin ou a gente pode buscar regiões mais acima? É sobre isso que eu quero falar aqui na análise de hoje, comentar para vocês qual que é a minha estratégia em relação ao Bitcoin nesse momento. Então, vamos dar uma olhada, não esqueça de deixar aquele like para apoiar se você gosta dos conteúdos do canal, se inscreva, ative as notificações e também participe das comunidades, todos os links aqui abaixo da a descrição. A análise de hoje aqui ficou um pouquinho uh, grande, tá? Eu vou tentar explicar para vocês o que eu é, estudei nos últimos dois dias aqui para o Bitcoin e acho que é importante você prestar atenção. O que eu estou de olho para o Bitcoin é o seguinte galera, antes de mais nada aqui só um recado importante para vocês, eu vou deixar o link aqui abaixo para vocês criarem a conta na Prime SBT que está apoiando o meu canal, uma corretora muito boa, muito fácil você criar a sua conta, você pode operar ali diversas coisas, né? Como uh, tem, tem copy trade inclusive lá, você pode operar ali índices, commodities, criptomoedas, forex, muito bacanas, são taxas muito baratas e tem aplicativo também na, na, para você baixar aí, tá? e você ganha, pode ganhar até 7% aí de bônus de depósito, dá uma olhadinha, a corretora você vai gostar, de tá? você estar tá apoiando também o canal fazer cada vez mais conteúdos e qualquer dificuldade pode mandar mensagem para mim aí tô à disposição ajudar você e também ela faz parte do grupo VIP tá bom se você tiver operando para investir as coletoras que eu indico aqui você pode participar também do grupo VIP aí do Discord e tá uh, tem um contato mais próximo comigo aí com outros traders que estão lá no grupo também beleza caras? então vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin que que a gente pode ver é o seguinte ó Bitcoin ele tá aqui agora, puxando aqui o gráfico diário, tá? Eu fiz alguns desenhos aqui. A gente tá nessa cunhazinha, tá? Que é uma, uma, uma rising wedge aqui perigosa, tá? E a questão toda é essa: será que a gente vai buscar regiões mais acima, que é essa região dos 26 mil dólares, ou a partir daqui a gente vai começar a corrigir e testar a região aqui dos 20, 20, 22 mil dólares, aqui, que é a região que eu tô de olho pro Bitcoin? Então a gente tem algumas coisas interessantes aqui no Price Action que eu quero mostrar para vocês em relação ao Bitcoin. Vamos puxar aqui o, o de 4 horas aqui para mostrar para vocês. Ó. Uh, até uma hora aqui é melhor, que eu fiz alguns desenhos diferentes aqui para mostrar para vocês. O Bitcoin, nessa região aqui, né, ele acabou fazendo um topinho duplo aqui nessa zona aqui dos, dos 25.200, né? A gente fez a, essa correção aqui até a região dos 23.000 e 400, então acabou testando de novo essa zona aqui e rompemos para baixo, né? Então a um rompimento e estamos aqui tentando confirmar esse topo duplo que o alvo desse topo duplo seria essa projeção aqui, então nesse topinho dos 25.200 dólares até essa região aqui seria essa projeção, o Bitcoin voltando para casa aqui dos 21.800 dólares, né? Que é um ponto ali importante essa região aqui que a gente está que a gente está é, de olho, né? deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui, então essa região com certeza aqui é um ponto que o Bitcoin poderia voltar, também a gente tem essa bandeirinha aqui, uma bandeirinha que não está tão bonita, mas temos uma bandeira de baixa aqui para o Bitcoin, né, que seria essa projeção aqui que a gente pode desenhar, que se a gente romper essa bandeira para baixo, de fato, aqui, né, a gente pode buscar, então, um patamar de novo dos 21.800 dólares. Então, para esse action aqui, puro do Bitcoin, mostra que é, tem grande chance do Bitcoin voltar para essa, essa região aqui dos 21.800 dólares, mil dólares, né. Ainda mais que a gente deixou aqui também um candle aqui, se a gente puxar no 4 horas, a gente pode ver essa sombra do candle aqui, bem perigosa também, ó, extremamente perigosa essa sombra aqui, tá, tivemos um volume aqui até considerável, tá? Não muito importante porque esse volume, na verdade, ele foi mais na minha opinião aqui, foi mais nessa, nessa, nessa região aqui, tá? Volume mais forte então pra mim, não estou considerando isso aqui como tão, tão perigoso assim como, como de costume, mas realmente essa rejeição que a gente teve ontem, é, foi uma rejeição uh, bastante perigosa, eu estava acompanhando em viagem ontem aqui, eu estava viajando por isso eu não pude fazer conteúdo pro canal Tá, mas essa, essa rejeição estava aqui perigosa, eu tinha aqui inclusive um long uh, nessa região aqui, eu acabei fechando long aqui. E vou mostrar para vocês exatamente aqui mais pro final do vídeo o que eu estou interessado em fazer. Tá? Vou mostrar exatamente o que eu estou buscando fazer aqui para o Bitcoin e acho que você vai se surpreender. Então vamos lá! Será que o Bitcoin, então, ele pode aqui agora voltar a cair aqui, então, essas regiões dos 21 mil, 22 mil dólares, ou a gente pode buscar regiões mais acima, tá? Eu acho que é interessante também acompanhar aqui um pouco a história do Bitcoin e ver outros indicadores, porque só o Price Action vai nos enganar, na minha opinião, tá bom? Eu acho um indicador muito importante a gente acompanhar aqui é o Open Interest aqui agregado. A gente pode ver que o Open Interest, ele está, de certa forma, ainda crescendo, né? Isso mostra que tem interesse nessa, nesse movimento do, do preço aqui. Tá, para mim ainda tem espaço do Open Interest subir mais, se a gente olhar aqui a história do Bitcoin, vou pegar inclusive aqui o gráfico diário vou mostrar para vocês aqui no gráfico diário a gente viu aqui, ó, é, a gente está no ponto do Open Interest agregado, que é extremamente alto como a gente teve aqui durante o Bull Market no último Bull Market a gente chegou aqui é, em valores bem altos do Open Interest, a gente está chegando a patamares extremamente altos também e é uma região perigosa aqui porque existe grandes grande chances de traders ficarem presos nessas zonas aqui também tá? e eu acho que tem espaço ainda para o Bitcoin ele subir um pouco mais, na minha opinião eu tô vendo aqui agora, tá, pra poder buscar realmente aqui um pico desse, desse, desse, desse Open Interest e de fato aqui, né, depois assim, assim a gente tem uma correção desse movimento, tá. Esse aqui é o primeiro, primeiro ponto que eu quero deixar pra vocês, deixar claro que Open Interest está ainda confirmando aqui, por enquanto, esse movimento, apesar do Long Show que tá caindo, tá, eu acho que é, tá no caso aqui sub, subiu um pouquinho nessa região, eu não tô tão uh, preocupado aqui, eu tô olhando diário, obviamente, né. Eu acho que não é tão, não tá tão assim problemático. Ainda tá no ponto que eu considero é, neutro aqui. O, o long short rate tá, mas para mim o open interest é mais interessante. Mostra que está sendo adicionado contratos, né? Mais contratos entrando para o mercado, mais dinheiro entrando no mercado aqui nessa tendência, nessa tendência que o de alto aqui, Bitcoin, é, está aí fazendo, né? Desde o começo do ano, praticamente. E o que é interessante também é olhar, se a gente voltar no passado aqui, olha só o que aconteceu nessa região também, que a gente tinha o Open Interest aqui subindo, ó, né? bem parecido com que a gente tem aqui, obviamente, em fractal, nessa região aqui, a gente pode ver que aqui, ó, exatamente no dia, uh, mais ou menos aqui no dia. Abril de 2021, aqui a gente pode olhar o que aconteceu nessa região. Vamos olhar aqui Abril de 2021, vou puxar o gráfico para a gente olhar juntos aqui, vamos puxar o gráfico diário para ficar mais fácil de encontrar. Olha só o que aconteceu aqui no gráfico, tá? É bem interessante. A gente tinha também aqui uma rising wedge. Olha só que interessante aqui, né? Inclusive fazendo divergências bearish aqui no diário, que é exatamente o Bitcoin está fazendo nesse momento, tá? Então o Bitcoin ele pode aqui fazer é uma movimentação muito parecida com o que tá acontecendo aqui agora. O Bitcoin fazendo esse movimento aqui nessa, nessa Rising Wedge, obviamente não é exatamente igual que a gente tem essa, essa, no início, que não foi a mesma coisa, mas a gente teve aqui uma, um, um falso rompimento aqui também, ó. falso rompimento, não, rompeu na verdade, né? E acabamos aqui subindo subindo mais, aqui rompemos o topo anterior, tá? Então para mim aqui o Bitcoin poderia fazer esse tipo de movimento para buscar, é, né? Deixar o máximo de, de traders aí ah, numa armadilha ali nesse topo, tá? Porque vai ter tem muito long e muito short entrando aí, mais dinheiro entrando no mercado e acho que o Bitcoin pode acabar deixando os longs aqui né, Alexandre os longs aqui no caso presos nessas regiões aqui acho que é um, acho que acho que pode acontecer com certeza tá? aí liquidando também os shorts que estão aí interessado em shortar aí o Bitcoin acreditando que esse movimento acabou tá então para mim a, eu acho que a gente vai ter um pico ainda desse open interest buscando pontos de liquidez mais acima essa é a minha visão para o Bitcoin que isso possa, pode estar tá acontecendo aqui agora nesse momento repetindo o que aconteceu em abril lá de 2021 tá então para mim eu estou interessado aqui agora com o Bitcoin Tá? não só por isso, eu vou mostrar para vocês aqui também os pontos de liquidez, high block aliás, a gente pode até inclusive olhar aqui agora isso aqui, acho que é interessante de olhar a gente pode olhar aqui então que uh, no High Block aqui a gente pode ver que está formando bastante liquidez nessa zona aqui dos 24.200 até a região dos 24.800 dólares, olhando aqui também o de um mês que está bem interessante mostrando que está formando muita liquidez nessa região dos 26 mil dólares pro Bitcoin, tá? Então a gente tem alvos aqui, tem alvos bem claros aqui para operação de long, né? Que eu estou interessado em fazer aqui agora pro pro Bitcoin, vou mostrar para vocês exatamente o que eu estou buscando fazer aqui agora, baseado nessa análise aqui, tá? Então resumindo a minha análise aqui do Bitcoin tem um espaço a mais para mover, e eu vou mostrar para vocês aqui porque que eu acredito que a, a SP500 também, o DXY, está, está dando confluência para o Bitcoin fazer isso, tá? Obviamente, pessoal, tudo é probabilidade, tá? Você, se essa análise que sair, se o, se o que acontecer no mercado for diferente disso, tá, eu não tenho problema nenhum de ser chamado de tolo, né? É, porque, cara tudo a questão de probabilidade, tá? A gente, e tudo a gente está analisando aqui são probabilidades de acontecer, não existe garantia nenhuma no mercado, tá bom? Então, gerencie o seu risco, pelo amor de Deus, não saia simplesmente uh, porque você gosta aqui nos meus conteúdos, as minhas análises entrando pesado, simplesmente alavancando tudo que você pode, porque uh, acreditando que Bitcoin vai buscar os 26 mil dólares. Eu acredito que vai, isso vai provavelmente acontecer, a probabilidade é maior, na minha opinião, mas se tem 10% de chance de dar errado, você tem que gerenciar o seu risco de acordo e não entrar aí, né, que nem um louco aí no mercado, né, que muita gente acaba fazendo e acaba perdendo tudo que tem, tá bom? Então, tome cuidado aí, é, entra com a posição com, com, com uma mão que você considera que aceitável, com, com uma... Com uma com... Caso você tome um stop aí, né? Você não que não seja um stop tão doloroso, é assim que eu penso assim nos meus trades, sempre analisar o risco, retorno, né? A chance disso aqui ó, de, dar, de dar certo, no caso, né? É isso que eu analiso para poder entrar na minha mão, tá? Eu acho que a chance é maior do Bitcoin continuar essa subida aí nessa região dos 26 mil dólares. Eu acredito que é a chance é maior de acontecer isso, tá? Mas se perder a região aqui dos 20, 22.800, caras, acho que fica bem, bem perigoso aqui para o Bitcoin, tá? Então, para mim, o trade que eu estou interessado no Bitcoin, resumindo para vocês agora, é exatamente isso aqui, ó entrar aqui no gráfico. Tá, inclusive, se a gente baixar, passar aqui por 4 horas, a gente pode ver que o Bitcoin está aqui nesse nesse possível canalzinho aqui formando, tá? A gente poderia buscar aqui, pelo menos você aqui perto do meio desse canal. Essa região dos 26 mil dólares, além de ter liquidez aqui na, na... que a gente pode ver ali na, nas corretoras. Lembrando que isso aqui é o agregado, tá? É o agregado aqui do Highblock. Aqui, ó, o agregado Highblock de várias corretoras aqui da Bitbybit, Bitmax uh, e Binance, tá? Isso que é legal aqui da Highblock. Eles acabaram de atualizar isso. A gente tem liquidez nessa zona. Também, olha só, se a gente puxar aqui o gráfico, a gente tem duas linhas de tendência aqui importantes que eu tô acompanhando aqui pro gráfico, ó. Seriam essa linha aqui, ó linha de tendência azul de cima e essa linha de tendência azul de baixo. A gente tem duas linhas de tendência junto com o topo desse Rising Wedge aqui. Mostra para mim que ela vai ser com certeza uma região de resistência para o Bitcoin se ele buscar aqui, tá bom? Então, para mim, qual que é a minha estratégia aqui? Qual que é o meu trade aqui para o Bitcoin? Que, que eu vou fazer? Isso vai influenciar aqui, obviamente, as minhas decisões com as altcoins, tá? Eu vou estar, tá, então, a partir dessa análise que eu vou estar tá definindo aqui a minha estratégia para as altcoins... É, então, basicamente, eu vou aqui basicamente fazer o seguinte, ó, vou estar buscando aqui a operação de long nessa região para o Bitcoin, Vamos lá aqui, vou botar uma posição de long, tá? Você vai tentar, eu vou tentar botar aqui um preço médio nessa região aqui, nessa região que o Bitcoin está aí, 23.400 aqui para cá, né? Quanto mais, mais baixo eu conseguir pegar, montar essa posição, melhor. O meu stop aqui vai estar tá abaixo dessa região aqui dos 22.800, acho que é um risco legal aqui. Primeiro alvo nessa região aqui dos 24.200 dólares, a gente tem liquidez aqui primeiro alvo, já temos um risco de 2 para 1 aqui no Bitcoin, tá? Então, se caso o Bitcoin buscar essa região aqui, até tá, tá um pouquinho mais assim, pode baixar um pouquinho mais aqui, tá? Só, a gente pode fazer aqui buscar um para um aqui para o Bitcoin né e tentar sair com metade da mão aqui nessa região tá então você pode é, quando pega no uh, pega o primeiro alvo aqui eu tento sair com uma quando tá mais arriscado o trade aqui no caso é bom sair já com uma, com uma, uma posição com uma, uma mão maior aqui no trade tá e se você quiser ainda uh, uh, se você quiser também uh, zerar o seu risco aí você pode então além de para botar o risco no lucro no bolso você pode subir o seu stop loss tá então assim para mim um alvo interessante seria que a região dos 24.200 dólares depois a região dos 24.800 dólares e por último aqui a faixa dos 26 mil dólares, tá? Próximo aqui do CPR mensal, que é essa linha aqui dos 25.900 dólares. Que a gente tem então uma, uma possibilidade de Bitcoin voltar muito próximo aqui de testar essa região dos 20, dos, dos 25.900 dólares, tá? Então, esse aqui é o trade que eu tô interessado para o Bitcoin. Caso Bitcoin me stop aqui nessa região, caso eu tome esse stop aqui, eu acho que a chance maior realmente dessa bandeira que eu falei pra vocês configurar e Bitcoin voltar para casa dos 20, 22 mil dólares, eu acho que daí nesse caso, caras, a gente vai provavelmente aqui voltar a testar essa região aqui dos 21.500 aqui, tá? que é uma região importante se o Bitcoin perder essa tendência de alta, se a gente perder a região dos 21.500 21, dólares, essa tendência de alta está finalizada e eu acho que é grande chance a gente voltar lá a região dos 18 mil dólares pro Bitcoin, tá? Então vamos olhar aqui a SP500 a gente fechar o vídeo, mostrar para vocês que eu estou de olho aqui agora. Primeiro o DXY, aqui antes, né? O DXY que tá numa região de resistência, comentei que é a região 105, é né, onde o Bitcoin o DXY iria buscar aqui para para o DXY, né, é, 105 pontos seria buscar para o DXY, ainda estou aqui um pouco recuperando minha saúde, então desculpas aí pela, pela, pela fala, é, então está na região de existência, o DXY aqui agora, a, a tendência deve fazer uma pequena correção, na minha opinião, aqui para voltar a subir, tá, eu estou analisando que o Bitcoin, que é DXY, pode buscar aqui mais ou menos essa projeção aqui desse, desse rompimento do 105, seria mais ou menos essa faixa aqui, mais ou menos, próximo aí dos 109 pontos aqui pro DXY que seria essas regiões aqui que a gente vai ter uma certa resistência aqui obviamente tem fundos importantes e se a gente puxar também aqui desse desse último topo é interessante ver isso aqui esse último topo aqui com esse último fundo essa é a região de 618 aqui pro DXY tá então para mim eu o que eu estou analisando a minha análise pro DXY é DXY voltar a subir até essa região de 109 pontos, depois a gente vai poder avaliar para onde o DXY pode ir, mas eu acho que vai ser difícil sim de o DXY acabar rompendo essa região do 114 aqui, tá? Mas para mim o 109 aqui acho que é, tem grandes chances do DXY do, do acabar buscando, tá? Então com essa correção aqui do DXY no curto prazo, a SP500 aqui agora que eu estou analisando é o seguinte: a gente tem aqui agora nessa região né, uma diverg divergências bullish aqui acontecendo no RSI e também a gente tem aqui uh, uma, uma possível ombro. Cabeça-ombro nessa região, ó, a gente tem uma linha de tendência aqui agora, com esse ombro-cabeça-ombro invertido aqui agora para pro, pro, pro, SP500, ó, que é isso que eu estou analisando. Se você puxar tempos gráficos menores, você vai conseguir ver isso melhor, inclusive mantendo suporte aqui agora nessa linha que está formando. Então, para mim, esse ombro-cabeça-ombro invertido que a gente pode ter então essa projeção aqui para SP500, voltando a buscar aqui próximo da casa aí né, dos, dos 4080 pontos, aqui mais ou menos, é a região que eu tô de olho para SP500 fazendo aqui então uma correção pelo menos aqui nesses níveis de Fibonacci aqui tá 40.080 pontos pode ser um ponto interessante aí para gente avaliar né? SP500 voltando a subir aqui com o Bitcoin subindo acho que é um ponto que a gente pode avaliar de fato para fechar a posição do Bitcoin tá mas eu vou estar interessado Bitcoin pegando a região dos 26 mil dólares estar com certeza fechando totalmente esse longo aí longe aí tá essa aqui é a minha visão então pro Bitcoin, cara. Espero que vocês tenham gostado aqui da análise do Bitcoin. Comente abaixo o que você achou, se você acha que faz sentido, não faz sentido. Se acha que o Bitcoin vai para os 26 mil dólares ou vai pegar a região dos 22. Eu queria muito ouvir a sua opinião, então comente aqui abaixo, deixa o like se você não ainda não deixou, se inscreva no canal, ativa as notificações e a gente se vê aí mais tarde, talvez para uma análise do Ethereum que eu estou devendo para vocês também, tá bom? Um abraço!